Fala pessoal, tudo bem com vocês? Márcio Guimarães, mais uma vez aqui, eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e sou especialista em ajudar vocês a conseguirem comprar o um imóvel e vídeo de hoje eu quero falar sobre essa nova modalidade de crédito que eu comecei o vídeo aí, mas não pude terminar lá onde eu estava, vim aqui para o parque para a gente poder conversar, que é sobre a modalidade de crédito da Caixa Econômica Federal, a nova modalidade com juros de poupança. Então para não ficar fazendo vídeo igual a todo mundo falando sobre a nova modalidade que é exatamente igual a de outros bancos outros players aí do mercado que já está funcionando existe uma taxa fixa existe uma taxa da correção da poupança que você já sabe que se a Selic está a 2% ela é 70% da Selic, ou seja, 1,2%, ponto, 1 ponto 1.4% agora me fugiu a, a, a memória: é 70% da taxa da taxa Selic. Se a Selic chegar até 8.5, se eu não me engano, é exatamente igual, vai ser cobrado uma taxa, um, um teto, mais essa taxa fixa, né? Como você sabe, em outros players, essa taxa é de 3.99, a diferença da Caixa Econômica Federal, é que ela vem com uma taxa aí de 3.35 até 3.99, a taxa fixa. Então, se você conseguir a taxa mais barata, que é de 3.35, mais aí, hoje, a Selic a é 2,70% da Selic, Hoje a Caixa Econômica Federal ela é o banco com um menor, a menor taxa do mercado para crédito imobiliário. Mas é aí que eu quero conversar com você e não quero fazer um vídeo igual todo mundo está fazendo sobre as taxas e tal. Porque se você já sabe, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre Itaú. O que eu quero falar com você é se realmente essa taxa ela é importante, esse financiamento ele é importante ou não para você. É que muitas pessoas entram no canal e perguntam, Guimarães, hoje a minha taxa tá assim, tá assado, será que a taxa poupança é melhor? O que você precisa entender é que em um financiamento imobiliário, o, o, o que você contrata de financiamento é de não é a curto prazo, é a longo prazo. Como hoje você se identifica quando você vai fazer um financiamento de, de um carro, por exemplo, em cinco anos? Você paga a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e vai até os cinco anos ou você consegue antecipar a parcela? Qual o seu perfil? Eu costumo dizer que cada financiamento depende do perfil das pessoas, isso mesmo. Se você tem o perfil de começar a fazer o financiamento agora e você só vai terminar de pagá-lo lá daqui a 30 anos, então eu acredito que essa taxa não seja importante para você, porque se a Selic subir, a até 5, acima de 5.8, se ela chegar a 6, que ela vai chegar hoje em 2021, que eu estou gravando esse vídeo, a taxa está em 2, mas ela tem previsão de chegar em torno a 2.8, 2.88 até o final de 2021. Então vai acontecer nesse percurso, dessa ta da taxa poupança, da poupança, né vamos a Selic subir, e aí vai entrar aquela taxa fixa, que é o teto, que de todos os bancos que trabalham com esse financiamento tem, que vai chegar a taxa fixa mais a, a, a, a taxa... É, teto do, da poupança vai chegar em torno a 10 pontos alguma coisa 10.16 tá isso você está sabendo chegando a 10.16 se você hoje estivesse fazendo um financiamento com a taxa de juros a 6.9 6,99 seria muito mais vantagem então você está comparando a sua taxa hoje aqui agora no momento de um de dois anos, mas você não tá fazendo a comparação no momento de 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 anos. É isso que eu quero que você pare para você analisar se o teu financiamento, ele qual é o melhor financiamento para você, tá? É a taxa poupança? Então você tem que ter noção, ideia de que você vai precisar quitar este financiamento em torno de 5... 6. No máximo aí você costuma arriscar em até em 7 anos. Se você não tem essa projeção, essa organização, e você vai quitar esse financiamento depois de 10, de 15, de 20 anos, eu acho melhor você entrar na forma tradicional, que é uma taxa de juros mais a TR. Até porque o saldo devedor deste financiamento novo da Caixa Econômica Federal ele é corrigido pela TR. Gente. É, uma coisa que eu quero, uma conclusão que eu quero ter, tirar aqui para vocês, que, que vocês precisam analisar, é que se a taxa Selic ela chegar até 4.6, se eu não me engano, 4.8, alguma coisa assim, já é viável você já ter feito a, a hoje com a taxa de 6.9, 6.99, já fica ruim para você o financiamento. Quero ver a sua opinião, realmente você acredita que essa nova modalidade de crédito ela é importante para você? Você contrataria essa nova modalidade de crédito, sim ou não? Responde aqui para mim, eu quero ouvir a opinião e até saber como é que está a questão do mercado, se realmente existe só o perfil tradicional da TR. Se você não sabe, hoje a caixa na linha... De crédito na linha SBP é importante deixar claro aqui que é não tem nada a ver com casa verde e amarela. Pela linha SBP, ela tem a forma juros fixos mais IPCA, juros fixos mais ATR, juros fixos, né? Que é a taxa pré-fixada e agora esse juros aí que é fixo mais a correção da poupança com mais essa TR. Isso aí, qual delas você se encaixa hoje? Sobre essa nova modalidade da caixa em si, porque essa modalidade já existe no mercado é que você precisa analisar o seu perfil de que vai fazer o financiamento. Se o teu perfil for realmente de que está antes, eu acredito que essa é a melhor situação, mete a cara, cai dentro, porque você vai realmente economizar dinheiro. Se o teu perfil é pagar acima de 7 anos, de 10, de 15, de 20 e de 30 anos, então arrisca aí a forma tradicional, que com certeza vai ser a melhor situação. As opções de financiamento que existem, elas, elas vêm justamente para dar... É opção para as pessoas que estão fazendo financiamento Que tem perfis diferentes Não serve para todo mundo Talvez ela não sirva para você E é aí que você precisa se preocupar com isso Legal? E não esqueça não Que se você quer me ajudar A alcançar um número maior de pessoas E ajudar mais pessoas Se inscreva aqui embaixo no canal Assine o sininho Mas nunca esqueça Se você gostar De clicar aqui embaixo no like Para me ajudar aí a crescer na comunidade Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Até mais Fui o motivo pelo qual eu tive que sair para filmar fora não tem como né quando você vai fazer filmagem aparece de tudo eu falo para vocês isso vocês não acreditam né? eu então vou para um parque ali para gente filmar que é melhor vim até aqui o parque para poder fazer essa gravação e o parque porque nós estamos passando por um tremendo de uma pandemia, também está fechado, mas não tem problema, a gente para aqui